Eu sou Tristan Soledade e eu sou Simone e nós temos uma convidada muito especial. Ela que produz seus próprios looks. Ela que tem uma maquiagem única na Cidade das Mangueiras. Ela que é. La Falec Condessa! Antes, antes de tudo. Vamos passar. usar o álcool em gel, meninas! Muito importante, né, gente? esse momento de isolamento que a gente está vivendo, esse momento de Covid-19, não é mesmo? Temos que nos proteger. Se proteger é. sempre, na verdade, agora Sim. mais do que nunca, né? É verdade. E para iniciar aqui o nosso bate-papo muito especial com essa convidada maravilhosa, que é de nosso convívio, é do nosso fazer artista muito próximo da gente. A gente quer saber, de onde veio esse nome LaFaleg Condessa? O que que é isso? Bom, eu sou a LaFaleg Condessa, como os meninos já bem mencionaram, e o meu nome surgiu... Na primeira oportunidade que tive de fazer drag, quando eu não tinha uma ideia de um nome específico. Então eu falei, por que não ter um título, correto? Então eu não ia me chamar de rainha ou de princesa. Aí eu pensei Condessa ou Duquesa, eu fiquei entre dúvida entre esses dois nomes e eu acabei tendo pra mim Condessa como nome da minha drag. Pessoal. E lá Faleg? Aí aí é, é, é secreto. Ah, tá, então. É Deixa no Fendon. Deixa no Fendon. Mas eu também fiquei sabendo que condesse alguma coisa da Lady Gaga. Uma vez Não. me perguntaram se tu era... Mas foi real, porque Lady tipo, Gaga. Foi, na mesma, foi na mesma época que ela tava lançando o Hotel. Da American Horror Story. Ah, e mesmo. ela que se esqueceu Ela era que de... Ah, tá explicado. Beijo, fandom. Beijo, Lady Gaga. De onde é que surgem as ideias para os looks para as criações de drag? Bom, é... Com o tempo, depois de alguns anos me montando, eu passei a tentar criar uma identidade visual onde eu passei a usar um... bastante tecido. Eu gosto de usar bastante tecido. Volume. Volume. Eu gosto de volume. Eu gosto de muito volume. Então, eu fui pesquisando algumas referências. Eu trabalhei com bastante de papel também um tempo, então, uma das minhas principais referências para esse trabalho era a Ben que é uma artista plástica e ela faz figurinos uh, uh, uh, utilizando papel. Então, quando eu vi aquilo, eu achei super incrível e acabei adotando isso pra mim. Assim como o trabalho da Iris Van Happen, porque o trabalho dela é com impressão digital, é uma coisa muito louca, muito diferente, mas eu gosto também da, da forma como ela trabalha é, esses tecidos, a textura que ela consegue criar com o uhum. material que ela utiliza para produção artística dela. Eu acabo estudando um pouco de tudo isso e incorporando no, na minha delmetária enquanto drag. Para quem não sabe, esses três looks que estão sendo usados hoje são de produção da Condessa. Inclusive, vestido de alguns outros artistas em Belém, né? Além de looks, de roupas, a Condessa também produz adereços de cabeça, né? Faz algumas outras peças. A Thaís Badu já usou num clipe, a Helena Ressoa recentemente também. Usou, usou esse um look, look, inclusive. Num show no, no teatro Margarida Esquiva Zapa. tá? E nós mesmas, né? de vez em quando, saímos com looks Condessa, como estamos usando o agora. Originais né? Condessa, né? é. tá? Com uma cor Condessa. <risos> Preto. Um lugar. Belém. Uma música uma música Coolest Place in the World de quem Essa é o que eu house. Cool place in the house para quem você faria um look hoje hoje eu faria um look Pra Helena Ressoa. É. Helena beijo. É... nesse período de isolamento com Deus a gente queria que você citasse que você indicasse três artistas da cidade de Belém para as pessoas seguirem para as pessoas acompanharem e... bom eu tenho três artistas que são incríveis na cidade de Belém Helena é Ressoa, cantora, tem, trabalha com músicas autorais que são incríveis, inclusive. Persephone de Vila também, né, que é uma artista drag aqui da cidade de Belém, ela tem um ateliê onde ela produz as peças dela e ela dá oficinas de costura, de corte e costura, de montagem. Outro artista incrível é o Gabriel. Gabriel tanta coisa. Nos últimos ensaios fotográficos que eu tenho feito na cidade, foi ele que tem é, Falaram do foto. nosso ponto aqui <risos> também. É ele esse que tá com a gente aqui por trás. Com Covid-19, sem Covid-19, estamos sempre juntos. Mas sempre com álcool em gel. E, Condensa, faz de conta que quem tá assistindo aqui agora não te conhece. Faz de conta, tá? tá. E diz pra eles quem é, ela fala, que Condensa. Pois bem, Condensa é um artista visual aqui da cidade que produz os seus próprios looks e que trabalha com papel, eu trabalho com colagem, com desenho, com pintura toco violão, canto, escrevo. Vocês podem seguir no meu Instagram que vocês vão conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E esse foi o nosso encontro de hoje. Nós estamos aqui com essa artista maravilhosa, ela fala aí é Condessa, minha parceira também de trabalho, Simone, eu sou Tristan Soledade. Até logo. Feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro. E paz nessa quarentena, viu, galera? <risos> Beijo. Beijo.